Você, líder, já se deparou com algum tipo de conflito na sua empresa? Já passou por algum tipo de situação em que você literalmente ficou sem saber o que fazer? Se você quer descobrir como sair dessa saia justa, fique ligado nesse vídeo, pois vou lhe trazer algumas dicas que vão lhe ajudar. Olá, eu sou o Marcel Molina. E primeiramente, seja muito bem-vindo ao canal da Bravende E se essa é a sua primeira vez por aqui, ative o sininho, receba as notificações, comente e lembre-se que toda quarta-feira, às 8 horas, nós vamos compartilhar um vídeo pensando aí no seu desenvolvimento. Pois bem, e como lidar com os conflitos no local de trabalho? Isso é algo, pessoal, praticamente inevitável. Isso vai acontecer de várias formas. O conflito ele pode acontecer entre dois funcionários, entre equipes inteiras, com profissionais de diferentes áreas, enfim, isso pode acontecer com qualquer pessoa da sua organização. A questão é que alguns líderes de verdade acreditam que a melhor forma de lidar com o conflito é fingir que está tudo bem e não encaram frente a frente aqui a realidade e nesse caso o conflito tende a aumentar e se não for tratado de maneira adequada e de forma pontual, a coisa não funciona. O resultado disso será a perda de produtividade, sufocamento da criatividade. Pensa comigo, é difícil alguém criar algo novo trabalhando sob pressão. Além disso, isso vai impactar na colaboração e na energia de todos os funcionários. Dessa forma, entendemos que desenvolver uma boa capacidade de resolução de conflitos no trabalho equivale a uma excelente retenção de talentos. Líderes que não sabem lidar com conflitos acabam vendo seus bons talentos em busca de um ambiente de trabalho muito mais saudável e seguro. Mas, afinal, Antes de falarmos em como lidar com os conflitos, vamos entender quais são os fatores que costumam causar conflitos nas empresas. Primeiro deles, posições opostas, competições desleais, lutas de poder, ego, orgulho, inveja, discrepância de desempenho ou simplesmente pessoas que descontam os problemas pessoais no ambiente corporativo. Nesse sentido, você como gestor deve atuar para lidar com os diferentes conflitos nesse mundo complexo, que é o mundo corporativo, de uma forma simples e natural. Um ponto que eu tenho como premissa está ligado a definir de forma clara que tipo de comportamento é aceitável na sua organização e que tipo de comportamento, em hipótese alguma, pode ser aceitado. Ter essas definições bem alinhadas com todo o time são passos importantes para evitar conflitos. Pois ninguém terá o que discutir com base naquilo pessoal que foi previamente determinado. Pois dessa forma, cada colaborador saberá no detalhe o que se espera dele. E a conduta que todos devem adotar nas diversas situações do cotidiano. Assim, ao invés de gerar conflitos, você líder provavelmente irá encorajar a colaboração de um trabalho e equipe, o desenvolvimento de novas lideranças e o gerenciamento de talentos. Postura que automaticamente faz com que os conflitos sejam resolvidos de forma rápida e natural. Um outro ponto importante é que você, líder, sempre que um conflito acontecer, ao invés de se deixar envolver emocionalmente pelo ocorrido, busque apresentar uma solução inovadora e obtenha, obviamente, o consenso de todos os envolvidos. Dessa forma, ao invés de encontrar culpados, o seu foco estará na resolução da questão e no aprendizado que todos poderão ter com o ocorrido, por isso eu comentei. Que uma vez que o conflito existe, você não deve fugir dele. Você não deve evitá-lo ou fingir que nada aconteceu. Isso não vai resolver nada. Pelo contrário, isso vai fazer com que a tensão aumente cada vez mais. Nesse sentido, o ideal é que você enfrente as questões conflituosas e desconfortáveis o mais rápido possível. Assim, você vai evitar problemas e sentimentos ruins. Agora, se você perceber um conflito entre funcionários, também será seu papel de incentivar as pessoas a encontrar uma maneira de resolvê-los de forma racional, minimizar o problema e fazer com que as pessoas saiam muitas vezes do vitimismo e busquem analisar a causa raiz do problema, deixando a emoção de lado e agindo de forma muito mais racional. Quando fazemos isso, seus funcionários vão perceber que ficará muito simples evitar com que esse erro, esse conflito, aconteça novamente. E assim todos terão a oportunidade de aprender e se desenvolver através da situação vivida. Para isso, líder, atue como um mediador e não como um acusador. Ser um mediador é uma das técnicas que vai ajudar todas as partes a concordarem com o caminho escolhido, com total imparcialidade. A verdade é que todas as pessoas que estão no meio de um conflito precisam enxergar no seu gestor a segurança de uma pessoa experiente, capaz de ver novas alternativas e garantir o um melhor engajamento de todo o grupo. Nesse sentido, pense o seguinte, onde houver discordância, haverá um potencial inerente de crescimento e desenvolvimento. E se você não aproveitar o conflito para se desenvolver ou desenvolver o seu time, você está perdendo uma ótima chance de utilizar posições divergentes para estimular a inovação e fomentar o surgimento de novas ideias para você e toda a empresa. Dessa forma, procure criar espaços e momentos que estimulem as pessoas a conversar, trocar ideias, analisar perspectivas. E não se esqueça de aplicar o feedback periodicamente. Dessa maneira, você conseguirá construir equipes muito mais alinhadas e coesas. Fácil, pessoal? Claro que não. Mas lidar com conflitos faz parte do nosso dia a dia. Pense nisso, um grande abraço e até o próximo vídeo.